Com você, bem-vindo aí a mais um vídeo. Como eu disse, agora é de sábado vou postar vídeo também. Então fique atento, beleza? Já sabe, vem aqui todo sábado, 10 horas também, vai rolar vídeo, tá bom? Não sei exatamente ainda do que vai ser, mas vai ser coisas relacionadas ao game. Então, creio que você vai curtir. Agora é o seguinte, me fala uma coisa e sinceramente escreve aqui embaixo se você já fez isso. Se você não fez, eu te pego na mentira. Então, quero saber a verdade. Você já deu rage em algum game, mano? Qualquer um, qualquer um. Comenta aqui que eu quero saber qual foi o game que você deu rage. Se você quiser, pode contar uma historinha aqui, mano. Que eu vou dar uma verificada e vou curtir lá, beleza? Então, mano, me conta. Agora, a gente vai assistir 8 minutos de vídeo de rage em jogos, mano. E eu vou te ser bem sincero, já dei... Mas eu nunca fui de quebrar nada, tá ligado? E pelo que eu vi aqui, a gente vai ver pessoas quebrando umas paradas. Então, mano, vamos lá assistir rapidão que eu tô curioso. Eu garanto que eu acho que você também deve estar. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá agora aqui, ó. Tá em gris, tá em gris, mas não tem problema. Porque a gente vai ver a imagem e não vai saber o que cara tá falando mesmo. Se eu souber, eu, sei lá, eu falo. Mas eu acho que não vou saber, mano, porque eu não sou de inglês, né? Inglês não tá no, no, não tá na nossa, no nosso vocabulário. Hi Lorena. Hi, Raulário. Ok, how the week? E tu? Link na descrição. Se quiser assistir lá depois, vai lá. Fortalece o canalzão aí, tamo junto e é nós. bora. Vamos, o cara jogando Fortnite. O cara tá como? Quase caiu. Nossa, o maluco, manja, hein, mano? Nossa, mano. Ele detonou o setup, velho. Como assim? Setup não, o teclado. Agora bate arrependimento, tipo. Pô, mano, será que tá funcionando ainda essa parada? Mano, é fogo, velho. Às vezes a gente age por impulso, né? Olha, lá, ó o mano. Ó, na movimentação. Cara, Mano. Ó, esse tapizão é top, hein? Nossa, o cara... Arrancou todas as teclas do bagulho, mano. Que cara doido, bicho. Na moral, tem que ser doidão, mano. Não tem coragem de destruir, não. Olha lá, ó lá. <risos> Mano, você viu o que ele fez, mano? Você viu o que ele fez? Ele catou o teclado e tá ligado? O que será que ele deu um soco? Mano, não me diga que foi monitor, velho. Ele não deu um soco no monitor. Ele não deu um soco no monitor. Ele não deu. Ah não, deve ter sido no monitor não, não é possível. Nossa. Olha os botão voando, olha os botão, <risos> olha os botão voando, meu amigo. Mano, ninguém fica, mano, ninguém fica bravo no, no Rocket, velho, ninguém, não tem como, mano, na moral. Ué? Por que que ele ficou bravo, velho? É Rocket League, quem fica, mano, quem fica bravo no Rocket League, velho? Ah, não, isso dá muito... Ó, oh, mano, isso sério, isso tá raio. Mano, não tem ninguém, tá ligado? Aí você resolve carregar, aparece o cara. Nossa, mano, isso é fogo, mano. Isso é embaçado. Vamos ver aqui o que, que ele fez, porque eu até... Pau... Mano, na hora... Ó, oh, ele foi carregar, mano, morreu, velho. Ah, foi só um soquinho só, mas deve estar tá doendo na mão do bichão. Tá... Au, e a vontade de chorar. Pelo menos ele não quebrou nada, né? Calma, velho, mano... Gringo, acho que é porque as peças elas são baratas, tá ligado? Porque brasileiro, no, mano, na moral, é muito difícil, mano. O brasileiro quebrar uma parada. Nossa, nossa! Mano, olha, esse, olha, olha o naipe desse cara, velho. Mano, que isso, velho? Por que isso? Não, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Não! Ah, mano, mas peraí. Não tem como, né? Por que, velho? Mano, meu headset é com fio. Se eu fizer isso aí, eu levo tudo que tiver aqui, mano. Não, não posso fazer isso, na moral. Será que a mesa treme mesmo, mano? Tipo, velho, eu vejo os caras, tá ligado? Derrubei minha lente, desliguei as LEDs. Putz, calma aí, eu já volto, rapaziada. Amigos, tá vendo que é um jogo sem nexo? O cara tá... Mano, por... Por que, velho? Por que... Mano, o teclado não tem culpa, velho. Eu não entendo isso. Por que, mano? Por quê que eu... Por que eu quebraria meu teclado, tá ligado? Não tem... Sen... Mano, não tem sentido, velho. Eu acho que jogo FPS é sim. Tem horas que dá muita raiva. Mas, cara, não... Olha, vai que... Mano, que estranho, o cara colocou toalha no microfone LOL Não, LOL, LOL é uma parada estressante? LOL, LOL é muito estressante? Eu nunca joguei LOL Não é acontecendo Eu não entendi nada Não, pub é, pub é, é sinistro PUBG é... ele leva... Você leva pro coração mesmo, tá ligado? Que que ele pulou ah, E foi sem querer Aí sim, velho Aí ah, ia dar um odd Putz, aí dava raiva, mano Não, aí dá raiva aí, Não, é sério Isso Olha lá, ele apertou o espaço, mano Putz, grilo, mano Aí dá raiva Mano, mas Às vezes eu vou digitar Meu teclado aperta duas vezes O mesmo bagulho Eu já fico um pouco bravo Mas, mano hum, Também eu não Não regaço o teclado da Dota, tá ligado? Ele tava no lobby, velho engraçado. Headset -head, ninguém quebra, né, mano? Tipo, eu não tô ouvindo. Olha ah lá, o cara tá no soco do microfone. Are you me? That <risos> Ai, não tá me ouvindo, velho. <risos> Essa foi melhor, tá ligado? Olha lá, o cara teclando, ó. Ele tava jogando a mesa digitalizadora Oh, no campeonato Caramba, velho, devia tá muito pilhado. Esse é aquele joguinho tipo Mario, é né, três. Ah, não, cara Não, não, não Eu acho que encerra na hora a gameplay, né não, Não tem o que fazer, já era, quebrou. Já tá falando bolão já, tá putz da vida. Esse literalmente foi só um. Ih, já era, teclado já. O das teclas, mano. Nossa, que susto. Eu vi o bagulho ali, eu pensei que no canto, eu pensei que tava fumaçando, mano. Mas não, não tava fumaçando, não. <risos> Dói mais a mão, velho. Dói mais a mão do que o bolso. Perigoso até o cara se machucar feio. Não, só se liga. Não, Não, para. Não, para. Por que, velho? Ele pegou a câmera. Não. Mano, ele abriu a porta e pegou a câmera. Não... Olha lá, não tá defendendo agora. Ele vai ficar bravo. Não, tá defendendo. Ah. Juro, que às vezes eu não entendo isso, tá ligado? Eu juro, juro, juro. Eu tento entender, eu sei. Tem jogo que, velho, você vai fazer um bagulho, você aperta o botão, aí ele buga. Sim, acontece. Mas, sei lá, mano, você pegar um bagulho aqui é tão caro, né, mano? Pra você pegar e zoar assim à toa, eu não consigo não, velho. Tipo, vai, pega um teclado, 300 conto. Mano, eu bati aqui zoando, minha, minha lente caiu, minha lente barata, eu já fiquei... Oh, meu Deus, meu coração, não faz isso comigo, não, por favor, não me abandona. Bom, então é isso, mano, link na descrição do canalzinho aí do mano, vai lá, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aí, ó, um rage pra você assistir, né? Vamos assistir junto lá, mais alguns vídeos, quem sabe? Comenta aí o que você achou, mano, ó, likezão maroto pra fortalecer, se inscreve se você gostou, é nóis e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, ó, terça tem mais, 10 horas da manhã. We'll